Olá! Você está iniciando a disciplina Língua Espanhola para a formação de professores 1, que tem a carga horária de 51 horas. O objetivo de aprendizagem desta disciplina é que você seja capaz de introduzir a partir de reflexões teóricas e conhecimentos práticos, o mundo hispânico relacionado aos contextos de formação de professores de línguas, evidenciando as diversidades socioculturais em situações locais e globais. Articulando ainda as questões de letramentos, discursos e gêneros por uma perspectiva humanizadora, que envolve a cidadania, os direitos humanos e a educação ambiental. O conteúdo programático está organizado em três módulos. Módulo 1 – Hablemos, Módulo 2 – Los Derechos Humanos e o Professorado. e Módulo 3 – Que hace um Professor de Espanhol.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 Hola, sean todos muy bienvenidos y bienvenidas. Soy el profesor Álvaro Gómez y está a mi cargo la Asignatura de Lengua Española para Formación de Profesores 1. Soy licenciado en Letras, con habilitación en Portugués y Español, con máster y doctorado en Estudio de Lenguaje. Soy profesor en la UFMS e imparto clases de Español relacionadas con la formación docente. Mi área de interés es la lingüística aplicada dedicada a la enseñanza de lengua extranjera. La función de esta asignatura es introducir, a partir de reflexiones teóricas y saberes prácticos, el mundo hispánico relacionado con contextos de formación de profesores de lengua, destacando las diversidades socioculturales, y situaciones locales y también globales, articulando también las cuestiones de letramiento, discursos y géneros desde una perspectiva humanizadora, que implica ciudadanía, derechos humanos y educación ambiental. Esta asignatura es fundamental porque también es una asignatura introductoria a la lengua española será nosso primeiro contato com o idioma e, portanto, nos acercará a nossa formação docente. Por lo tanto, é necessário dedicar-se por completo. Les deseo a todos um excelente curso. Assim que, manos a la obra! Sempre que precisar, você pode acionar a tutoria para tirar suas dúvidas e trocar ideias sobre os conteúdos que serão trabalhados.